Felinos Tio olha só, hoje o rolê inusitado hein. de vez em quando acontece um off-road aqui e dessa vez a Yamaha me trouxe a convite para ter uma experiência incrível aí com uma Lander Eu tive uma que eu fazia, como você pode imaginar, inclusive gatódromo também. E andar com o modelo atualizado nessa pegada que é o ambiente dela foi realmente algo sensacional. Eu sou a Moara Sacilote, primeira mulher campeã do rally do setor. Aí, parabéns na mão então, parabéns. Obrigada. Aí sim, luxo, sério, é primeira é mulher sério? campeã. Sim. Hein, filho? Sabe que se a Moara ali na frente puxar de verdade mesmo, acabou pra gente aqui, né? Aqui que eu falo, sem exceção. É, e nós estamos andando com uma Lander, essa, inclusive essa é a que está com alguma modificação, está com um tanque gili maior, como a Pantera BRC. E tá. estamos com um par de pneus Pirelli, esse traseiro um garra cross, excelente para essa condição. É, que não é competitiva, é um pneu que vai durar bastante. Que anda bem no seco, anda bem no molhado, na pedrinha, na lama, muito bom. Show! E já estamos com. Eu estou usando a número 2 ali, time, que está com o tanque normal. É. E o escape normal também. Mas essa aqui, é a, a número 4, é a que gente. você está usando para puxar a gente. É, e ela tem é algumas assim. modificações aí que são mais interessantes para poder fazer o rolezinho. Caminho das Serras e Yamaha Racing Amalub Exatamente. São muitas opções de roteiro todos no Serra da Mantiqueira para todos os níveis de pilotagem, para curtir a montanha, curtir uma natureza de uma maneira diferente, longe de competição, longe de cronômetros. e eles escolheram a Lander justamente por ser uma moto de baixa manutenção, uma moto que eles tinham certeza que ia dar um retorno financeiro e não ia deixar na mão e exigir tanto tempo em cima da moto e que fosse dócil para pilotar, enfim, tudo que você está sentindo. Eu vim com a original, com a nossa que a gente tem lá na frota, para acompanhá-los, é, então se você quiser vir com eles fazer o passeio, pode vir. É, enfim, sugiro que vocês venham com a moto de vocês, mas curtam a deles, porque a moto preparada com pneu é mais. Tem a questão da segurança, né? Eu tô aqui, até é, trabalhando e me divertindo com o Durval, com um pneu lá que escorrega, porque não é para esse 100% para esse tipo de piso. Mas esse pneu aqui é o pneu ideal, então é bem mais seguro. Vocês vão poder curtir, andar mais tranquilo. 0000 então, Não, então, é e, Mas, putz, show de bola Tô me divertindo muito Fechadinho, escorregadio. E tudo isso é bom pro cérebro, porque é tudo informação nova, então uhum. tem essa... sol. Então, olha começamos com chuva. Aí. Super legal para desmistificar o medo que as pessoas têm de andar na chuva. Você viu que ninguém caiu, que tá todo mundo passando em tudo. Show. E agora o tempo tá abrindo. E é isso aí. Pra a imagem fica mais bonita. Eu vou até compartilhar com vocês. Vocês vão me ajudar a premiar ele. Ele, o desempenho dele foi tão bom que a gente vai sugerir que o canal mude pra durvar o cabelo e a gente vai premiar ele com uma peruca chanel aí você escolhe, ou o loiro ou é o moreninho cabelo sabe? E aí só só terra? Só a terra? Tá, beleza. Não, <risos> comenta aí <risos> Comenta aí embaixo e a gente faz isso aí, você gosta não, não, né? Você gosta! Agira então. aqui, agira é não Nós vamos fazer isso aí, mas Pô filhinhos, sensacional Vocês perceberam né? O clima é iradíssimo Fala com eles, e eu tenho certeza que vai se divertir muito, gente, obrigado, sem Valeu. palavras, a gente pô, foi sensacional para fechar o ano com chave de ouro, né, Vira começar é, o pô. próximo ano venham, já com uma energia venham, muito mais mostrar. positiva, Não, de, de, muito. De, de, de cachoeira e tudo mais, e lembrando, dá para entrar de cueca na cachoeira, a gente te mostrou só um pedacinho da mantiqueira hein. Sim. Tem um vídeo dele entrando de cueca, cavadinha, tudo, vocês vão não ver. Não tem esse vídeo, mas tudo bem, mas falar da Mantiqueira, vamos ver. Tem só um pedacinho da Mantiqueira que você viu hoje. Tem é. rolê pra 10 dias sem repetir. É. Sério mesmo? Pô, Nossa, sensacional. Muito. Inúmeras combinações, cara. Você e pode ó, fazer vários rolês. Se você calçar 41, é o número do Rodolfo, dá pra usar a bota dele e a meia dele também, que eu peguei a dele, Vou usar <risos> a dele pra vir com o Elixir. Tem pra todo mundo. Não, não, só 41. Não, brincadeira, <risos> deve ter pra todo mundo, tá bom, beleza. Bom, time, together, obrigado de novo a vocês. Valeu. Sem palavras, tá? É nós total. Morfeus, ninguém te viu, mas ao total. Estamos com o pessoal do Matrix aqui. Você quer, você quer se filmar? Termina com você. Tem amanhã? Tá bom, então beleza. Tá bom, beleza. Tá, tchau, tchau, tchau. tchau.